onde devemos levar o nosso olhar para dentro do nosso mundo interior. Geralmente, estamos um pouco mais introspectivos, mais observadores por conta do clima, por conta das circunstâncias. Inclusive o frio nos convida a ficar mais tranquilos, mais dentro de casa, abrigados, quentinhos e confortáveis. Cada estação, cada solstício vem para ensinar, traz uma lição no caminho. Então, vamos aprender com a natureza como nos equilibrar. Como equilibrar as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos medos, nossas angústias. O que é normal, porque todo ser humano sente estas emoções. Antes de começarmos, eu quero te convidar a se inscrever aqui no Arte de Mudar e te aconselho ainda a ativar esse sininho, porque isso ajudará ao YouTube a avisar para você toda vez que eu subir aqui uma meditação ou uma aula de yoga ou algum assunto relacionado com autoconhecimento ou desenvolvimento pessoal. Peço gentilmente para que você compartilhe com três pessoas. Mas eu quero que essas três pessoas sejam pessoas muito especiais para você. Somente três pessoas, mas aquelas que realmente você sabe que praticam meditação e que essa prática vai trazer um bem-estar diferente para elas. Desta maneira, você também me ajuda, ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas, ajuda o YouTube a mostrar essa mensagem para mais gente. Desde já, eu deixo meu muito obrigado para você. Esta meditação eu te aconselho a fazer uma vez por semana. Então, seria ideal que você guardasse esta meditação na sua playlist, na sua lista de favoritos. Aí mesmo no YouTube. Ou pode compartilhar no seu WhatsApp uma mensagem para você mesmo. Para ficar mais fácil. Para você poder fazer pelo menos uma vez na semana esta meditação. Lembre-se de deixar a sua dúvida ou o seu comentário no final desse vídeo, lá nos comentários. Lembre-se de deixar o seu comentário contando como foi a sua prática ou alguma dúvida que você tenha durante a prática. Lembre-se de deixar o seu comentário ou a sua pergunta caso você tenha alguma dúvida durante a prática. Procure o um lugar mais tranquilo e silencioso da sua casa para fazer esta meditação. Eu te aconselho a colocar fones de ouvido para que você possa realmente se entregar a esta meditação. Você pode escolher deitar de barriga para cima com as palmas das mãos viradas para cima, na postura do morto, que chamamos Savasana no Yoga. Separamos as pernas, separamos um pouco os braços do corpo e voltamos as palmas das mãos para cima. Lembre-se de baixar um pouco o seu queijo alinhando a sua coluna e suas cervicais. E a partir de agora, preste atenção somente. Um pouco a respiração, o que nos ajudará a eliminar ansiedades. Vamos aproveitar para soltar alguns sentimentos densos que carregamos no nosso interior. Quero pedir para que você não julgue nenhum desses sentimentos. Simplesmente deixe aflorar. Deixa Solte as suas preocupações. Sinta seus ombros relaxando. Pouco a pouco, o peso se distancia do seu corpo. Inale. Exale e solte todas as dores. Enfile bem o seu abdômen e exale todas as incertezas, leve o umbigo bem para dentro. Agora inalhe, encha o seu peito de ar, o seu pulmão de ar. Preenchendo cada espaço do seu sistema respiratório. E agora eu quero que você exale qualquer sentimento de solidão que exista aí dentro. Inale profundo, imaginando que uma luz branca, Envolve todo o seu corpo e exale, imaginando que uma fumaça cinza sai pelo seu nariz e pela sua boca, soltando toda a densidade e negatividade. todas essas emoções densas saem da sua mente. E agora, nesse exato momento, não existe mais medo, nem dor. Nesse exato momento, existe somente seu corpo leve, tranquilo, sem medos, como se você estivesse flutuando. Você está em uma temperatura adequada. Não sente nem frio nem calor. Uma temperatura agradável. Ideal. Nada te incomoda. Somente mantenha a fluidez da respiração. Esta é sua única tarefa nesse momento. Respirar. Somente respiro. Sim. O Divino respirando dentro de Ti. com a imaginação criadora. Se você já faz as meditações aqui do canal, você já está acostumado. Se é a sua primeira vez, não se preocupe. Basta seguir a minha voz. Eu peço que você visualize um campo nevado. As árvores secas e com alguns flocos de neve caindo sobre elas. Visualize cada detalhe, o chão todo branquinho de gelo. Se você olhar para cima, você vê a neve caindo do céu. Se você nunca esteve na neve, não tem problema. Busque dentro do seu subconsciente uma imagem que seja o mais semelhante possível. Lembre-se, dentro do seu interior tem toda a sabedoria e conhecimento que você necessita. Visualize esse campo levado com todos os seus detalhes. Observe se é um campo que possui muitas árvores ou poucas. Veja cada detalhe. Eu peço agora que você observe como você se sente com relação a esta imagem, quais são as emoções que o frio, a neve, aquele céu cinza aportam a você. Existem pessoas que se sentem confortadas num clima mais frio. Já em contrapartida, outras pessoas sentem-se depressivas, agoniadas. Procure dentro de você quais são as emoções que afloram no seu coração. Não se identifique com as emoções, somente observe. Agora eu vou te contar uma coisa que provavelmente pode influenciar na sua opinião com relação ao inverno. O inverno ele é um momento de renascer, é um momento de fechamentos de ciclos externos e internos, como se fosse uma loja no final do expediente onde você fecha as portas externas para o público e também fecha as portas internas para os funcionários. Esse, justo esse momento, é o momento de deixar o que não te pertence mais para trás. Abandone. Separe todas essas emoções densas, pesadas, que te deixam para baixo, que te causam tristeza. Tudo isso é lixo, lixo emocional. Liberte-se, porque isso não pertence a você. Você foi feito, você foi feita para prosperar. Você foi feito para vibrar alto, Vibrar na positividade. Vibrar na mesma frequência das divindades. Você é o reflexo e a semelhança das divindades. Eu quero que você tome uma inalação bem profunda. Exale e volte para esse campo, para esse bosque nevado que nós visualizamos. E eu quero que nesse bosque você caminhe até encontrar um rio, um riacho, ou quem sabe uma cachoeira. Quando você se deparar com essa água fria, gelada, que inclusive algumas partes podem estar congeladas, eu quero que você abra essa bolsa, essa sacola de lixo emocional e despeje mesmo, tendo a certeza que as águas sagradas da natureza, da gaia, elas vão purificar esse sentimento. Elimine tudo ali no dia. Deixe todos os medos, todas as preocupações, dores, incertezas, solidões, densidade, autocrítica. Pense em tudo aquilo que te molesta na sua vida e jogue. Eu não jogue com raiva. E se liberte, agradeça pelas experiências que você viveu. Se liberte, agradeça. E se liberte, agradeça a sabedoria adquirida. Se liberte, ter gratidão pelos maus momentos, é um sinal muito forte de sabedoria e aprendizado. É um sinal de maturidade. Acolha com amor, mas libere isso que não te pertence mais. Abra espaço para o novo, para o nascer de novas oportunidades que o seu interior é uma casa e que você está varrendo toda essa casa, passando um aspirador, passando a vassoura, tirando o pó de cada cantinho, de cada móvel, de cada detalhe. Sabe aquela poeira que a gente deixa embaixo do sofá? Não tem mais espaço para ela. Limpe esta poeira emocional. Limpe esta sujeira emocional. Dixe que o seu subconsciente trabalhe com a imaginação que ele quiser para limpar essa sujeira emocional. Você tem poder. Acredite no seu subconsciente e nas imagens que nele estão gravadas de poder, de cura. Força interior, vitalidade, certezas, saúde, fé, quando confiamos que existe algo superior a nós, que está lutando por nós, já não nos preocupamos mais, porque sabemos que algo muito muito mais forte que os nossos olhos e que o nosso corpo pode compreender. Está lutando por nós. Está ao nosso lado. Pequenas coisas da vida já não nos preocupam mais. Aí mesmo no seu subconsciente existe muita coragem existe um muito muito amor para a nossa evolução é necessário aprender a amar mas esse amor é o mesmo amor que Cristo teve por nós sabe? é desse amor que eu me refiro assim que permita-se cada dia da sua vida, liberar um pouquinho mais de amor. Um pouquinho mais de amor. Um amor que não pede nada em troca. Um amor que carrega como base a gratidão. Um amor à vida. Gratidão à vida. Essa é a nossa missão liberar o amor verdadeiro que está guardado aí no seu peito no Chakra Coração em sânscrito Anahata Chakra é esse amor que estamos liberando agora mesmo use o inverno para se recolher para recarregar as energias, fortalecer os seus dons. Agradeça todas as oportunidades que você tem na sua vida agora mesmo, mas acima de tudo, agradeça também as oportunidades que ainda virão já aproveitando para exercitar a fé, a confiança, e agora eu quero que você repita mentalmente junto comigo, por três vezes, a palavra gratidão. Antes de falarmos, use uma vez mais a sua imaginação criadora, imagine um círculo em espiral verde Girando da direita até a esquerda, em espiral. Ativando esse amor, essa luz interna. E agora repita comigo. Gratidão. Gratidão. Gratidão. Eu vou deixar que você volte no seu tempo. Então, tome uma inalação bem profunda. Exale devagar. seu tempo você pode terminar essa prática eu me despeço de você agradeço a sua confiança por deixar eu te conduzir nesse novo solstício nesse novo ciclo da sua vida Namastê Om Shanti, Shanti, Shanti, Shanti Om.